Olá pessoal, nesse vídeo eu quero só compartilhar com você como eu gravei esse vídeo aqui, beleza? Vem comigo! Beleza gente, esse vídeo eu gravei utilizando o OBS Studio, eu não vou fazer nenhuma edição do jeito que eu terminar essa gravação, eu já vou postar no YouTube para vocês e eu venho tentando fazer isso há bastante tempo só que as configurações que eu fazia davam sempre problema não saía o som direito, ou o vídeo não ficava bom ou na hora que eu ia gravar dava algum bug só que ontem eu vi um, um vídeo no canal e, pô, matou a pau, o cara falou de forma direta, prática, do jeito que eu gosto, eu fui lá, fui fazendo as configurações E eu consegui fazer o, o, tudo funcionar perfeitamente no meu computador, do jeito que eu faço aqui as minhas gravações E eu vou postar esse vídeo hoje, inclusive eu tô usando até essa bandana aqui, que eu fiz o um unboxing com vocês, né? Se você não viu ainda, eu vou deixar o card ali linkado para você olhar depois o unboxing dessa bandana, beleza? E aí, gente, só para exemplificar como a gente pode usar a tecnologia para fazer, é, para transmitir conhecimento, porque na realidade o que nós fazemos é transmitir algum conhecimento ou resolver algum problema de alguém, não é isso? Que você sempre procura nos vídeos? E amanhã eu vou ministrar um treinamento de um. De, treinamento de segurança que eu sempre faço de algumas ferramentas da empresa que eu trabalho. Eu vou mostrar para vocês, eu já preparei tudo aqui, ó. Tá aqui já preparado o layout, as apresentações e eu vou usar o OBS para transmitir pelo Teams. Então eu vou usar o Teams, que as pessoas vão entrar nessa plataforma para poder acessar o link do treinamento e eu vou transmitir pelo OBS, porque eu vou trocando as cenas, fica muito mais prático eu posso colocar vídeos, posso fazer transições mais fáceis de slide e eu vou fazer isso tudo amanhã, mas o treinamento de amanhã começou hoje tá então eu queria compartilhar com você estimular você, a gente está sempre desenvolvendo e aprendendo eu não paro de aprender e hoje eu estou muito feliz porque eu dei mais um salto eu dei cresci mais um pouquinho na minha curva de aprendizado. E sabe por que eu faço tudo isso, gente? Porque além de eu gostar de fazer isso, que é o meu hobby, segurança é assim que se faz. E eu faço. Vem comigo até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.